E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com vontade de fazer uns cálculos. Vamos calcular quanto tempo a gente levaria para atingir o nosso objetivo? Vamos aprender a fazer esse cálculo no Excel. É rápido e fácil. Mas antes, já clica no botãozinho de se inscrever e no botãozinho de gostei. E se você tem alguma ideia de sugestão de vídeo, tem alguma dúvida, escreve aí nos comentários. E bora pro vídeo! Então vamos lá, muito simples, saber o número de períodos, isso é, quanto tempo a gente vai levar para atingir um objetivo, um valor, tá então, vamos é, separar aqui os campos no Excel, aqui no primeiro eu vou colocar o aporte mensal, que seria como se fossem as parcelas, aqui embaixo eu vou colocar a taxa de juros, que seria o rendimento né por mês. E aqui embaixo eu vou colocar o objetivo. E por último, eu vou colocar os meses. E também a gente pode depois colocar os anos. Antes de tudo, eu vou traçar um objetivo. O meu objetivo, vou colocar aqui 200 mil. Vamos mudar para contábil. Esse daqui são números. Esse porcentagem. E aqui contábil. Aporte mensal, vamos colocar uns R$ 200. Reais. Taxa de juros, eu gosto de colocar 1%, porque 1% eu acredito que é fácil de qualquer pessoa atingir. Qualquer pessoa que não está investindo na poupança, consegue ter um rendimento de pelo menos 1% ao mês. Então aqui em meses, a gente vai usar uma fórmula que é N per significa número de períodos você vê que ele traz a descrição retorna o número de períodos de um investimento com base em pagamentos constantes periódicos e uma taxa de juros constante então às vezes você tem uma carteira diversificada tem renda fixa renda variável tem investimento em criptomoedas sua carteira vai ficar fazendo essas oscilações, vai subir, vai render mais, vai render menos ou se você tem apenas renda fixa, sua carteira vai ter um rendimento constante e a gente vê ali que tem opções de CDB, CDI e tesouro que te rendem 14% ao ano então isso é mais que 1% mas vamos lá, voltando para a fórmula, você escreveu igual NP coloca parênteses, então você vê ali que a fórmula vai te trazer o que você precisa para completar ela então primeiro aqui ele vai pedir a taxa, então eu vou dar um clique onde está o valor da taxa e depois ponto e vírgula e pagamento, pagamento seriam essas parcelas, esse aporte mensal tá? então eu clico ali onde está a parcela, dou um ponto e vírgula PP seria valor presente ou como se fosse a entrada no caso, a minha entrada é o mesmo que a parcela. Então, eu vou clicar novamente. Do ponto e vírgula, ele vai me perguntar o VF. O VF é o valor futuro, ou seja, o meu objetivo. Clico. Do ponto e vírgula, ele vai me perguntar. Essa fórmula NPR vai trazer o resultado do fim do período ou do começo do período? No caso, eu quero o fim para mim saber... Quanto tempo levou para mim atingir o objetivo? Então, eu vou dar dois cliques aqui e pronto, é número zero. Fecho o parêntese dou um enter. Você vê que ele deu um erro e sabe por que esse erro? Porque essa fórmula, para você conseguir efetivar ela, o seu valor presente ou seu pagamento tem que estar tá com negativo. Então a gente vem aqui e coloca um menos antes do 200. Pode dar enter. Aí ele me trouxe 239,99 Isso seria um mês né? Então é praticamente 240 meses E aqui eu vou colocar esse número Dividido por 12 Que são 20 anos Então pronto, você já tem o resultado Agora você sabe usar uma fórmula Para saber quanto tempo você vai atingir o seu objetivo E como ela está ligada aqui Nesses outros parâmetros Quando você alterar Ele vai alterar o seu número de meses e o seu número de ano. Por exemplo, digamos que eu invista então 300 reais por mês, eu vou precisar de 204 meses para atingir o meu objetivo, que são 17 anos. Mas agora o meu objetivo está mais distante, eu quero 1 milhão. Então são 354 meses, 30 anos investindo. Mas a minha taxa de juros aqui, o meu rendimento eu consigo. Fazer ele render 1,5% ao mês Então a gente vê que eu preciso de 263 meses Em 22 anos eu consigo atingir o meu objetivo de ter 1 milhão de reais Ah, mas eu consigo investir muito mais que 300, eu consigo investir uns 1.500 por mês Pronto, então em 13 anos você já tem 1 milhão de reais na conta Olha, falar para você, 1 um milhão de reais dá um bom rendimento, viu? Se você tiver um fundo imobiliário que você consegue tirar ali 1% ao mês, por exemplo, o fundo imobiliário MXRF11, esse mês pagou 10 centavos. Isso é mais de 1% do valor da sua cota, está em 9,70 e, e uns quebradinhos. Então, digamos que você tenha investido esse 1 um milhão no MXRF11, e digamos que ele está com um rendimento de 1,2% ao mês. Então o MXRF11 vai te pagar todos os meses 12 reais. Não é recomendação de investimento, tá gente? Eu só estou usando esse fundo como exemplo, tá? E é importante você diversificar. Não coloca todo o seu patrimônio dentro de um único fundo, né? Uma única ação, porque pode quebrar. Mas veja só, não é interessante você saber, por exemplo, se você tem você e o seu parceiro, são duas pessoas que recebem ao todo R$ 3.500,00, e com R$ vocês conseguem se manter, passar o mês, então vocês investem R$ reais juntos, e em pouco mais de 10 anos, vocês conseguem ter um retorno de R$ reais e não precisam mais trabalhar isso é a liberdade financeira que vocês alcançaram através da educação financeira e do investimento consciente com foco no objetivo. Não pode perder o foco, tá bom? Se você gostou desse vídeo aprendeu a trabalhar com a fórmula NPR, mais uma vez eu peço que clique no botãozinho de gostei e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais, no status, nos stories. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.